Olá, eu me chamo Júlia, esse é o meu canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda para mais um vídeo. E hoje, a gente vai jogar um jogo muito, hum, assim, é tão caulo, assim, um jogo muito aclamado, um jogo maravilhoso, chamado The Sims 2. Eu nunca joguei The Sims 2 e essa é a minha primeira vez, então, tipo, vai ser muito legal, enfim. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações para receber... Vídeos, a gente tá... vou postar agora vídeos todo domingo, então fica. é só pra mim, é só pra vocês. E sem mais enrolação, simbora que eu tô muito ansiosa. Vocês estão ouvindo essa trilha sonora, ó? Super calma, super. bem melhor, na verdade, que a trilha do The Sims 4. Mas enfim, vamos escolher um bairro. Bairro de Bela Dona, Vale Desgrata, Colinas do Rio Lindo, Vista Alegre, Vila Estranha e Vila Verona. Vamos para Vista Alegre, porque o nome é bonito. Vamos para Vista Alegre. Muito aconteceu em 25 anos, mas alguns rostos novos na cidade estão a reavivar as rivalidades e criar atenção nas famílias outrora felizes. Conseguirá fazer-se alguma coisa para repor a paz em lixar alegre? Eu não sei, mas gostei. Treta, barraco, caso de família. Enfim, amei. É aqui que a gente vai ficar. O jogo que eu tô jogando é The Sims 2 Ultimate Collection, que é tipo com todos os pacotes de expansão e todas as coleções de objetos. Então, tipo, vai ser a gameplay mais.. É gameplay. A gameplay é bom, né? A gameplay mais completa que vocês vão ver. Mas enfim, né? Não esquece, gente, de comentar aqui se você quer que isso aqui vire uma série, tá bom? Esses tipo de habitação, jardim e acessórios Parece que algumas das suas expansões não tem bairros associados Cada expansão precisa levar a Vamos criar uma família, né? É importante vamos criar uma família pra gente começar Vamos criar uma própria família nossa Vamos criar uma família Pausa pra aguinha Apelido apelido é o que? O nome da família? Ou é o sobrenome? Eu acho que seja o nome da pessoa, né? O nome aqui que nós vamos criar vai ser... Vai ser Joyce. Não sei por que me veio essa inspiração. Não, não, não. Eu acho que isso é o nome da família, na verdade. Se for o nome da família... Deixa eu pensar, gente. Vai ser a família Sol, gente. Porque eu tô sem criatividade. Vai ser a família Sol tá e a gente vai criar um sim um sim só ok nome próprio Joyce Joyce Sol é sobre isso enfim Joyce foi só uma mulher uma mulher adulta né até porque adolescente não vive só e tons de pele tons de pele vamos deixar a Joyce tons de pele eu acho que ficou bonito ficou. Hum. vamos deixar a forma de Joyce desse jeito mesmo mudar a cabeça de Joyce <risos> amei essa frase enfim, vamos ver as cabeças Que a gente tem aqui no jogo Vamos botar essa, né Achei, achei conceito é, é muito legal de ver como é Super diferente do The Sims 4 Que eu tô acostumada e que vocês estão acostumados É tipo, muito diferente Mas é, é, sei lá, é muito legal Ao mesmo tempo Vamos ver os cabelos, sou de cabelo Joyce vai ser loura? Hum, ruiva, ruiva Joyce vai ser ruiva ruiva, vamos ver o um miqueado ostentação aqui eu não sei se tá frio, então não vou botar a topinha, né vamos ver, não tem um cabelo cacheado eu acho que ela ia ficar linda de cabelo cacheado inclusive gente <risos> vamos ver um cabelo aqui, achei um cabelo cacheado, tipo não é cacheado, cacheado, cacheado mas é um do lado, gostei. Esse é o seu outfit. Vamos pra mudar o rosto. O que é isso aqui? Ah, não tem como acessar. Enfim. Vamos... Ah, isso aqui é no caso pra mexer na aparência dela. Mas, gente, eu não sei fazer isso. Então, deveria me atrever? Sim, porque eu sou atrevida. Vou aumentar a orelha de Joyce um pouquinho, porque não dá nem pra aparecer. Não sei nem se Joyce tem a orelha, gente. Enfim. vir aqui de lado pra eu ver a tapada de Joyce. Já vai ser um pouco sedentário, então já vai ter um pouco de papada assim. Enfim, eu acho que, que tá bom. Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. Pra ela não ficar tão textuda, coitada. Vamos escolher a maquilhagem. É sério que é maquilhagem que tem escrito aqui? Isso tá certo? Eu nem sei, enfim. Um, isso aqui é o quê? Blush. Vamos botar blush em Joyce. Vou botar a chinelada na cara de Joyce. Isso aqui é... E line. É... Delinhado. Vocês estão vendo aqui o meu delinhado. Não que é mais nada, não. Uh, isso aqui é sombra. Sombra... Apesar que tipo, as cores não são muito... Eu não sei se é porque é o gráfico do jogo, mas enfim. Não é coisa muito... Viva, mas eu vou botar esse rosinha aqui. Parece rosa. Batom vermelho pra ficar assim. Na minha boca. Que, aliás, batom já saiu todinho. Mas enfim. Vamos vir pra... Roupas do dia a dia. Agora sim, agora sim a coisa ficou boa, porque é roupa. A roupa é maravilhosa. Não vai ser um vestido, uma coisa assim, uma coisa mais conceito. Não. Péssimo. Ai, bonitinha, fez esportista. O The Sims é péssimo em roupa, gente. Isso é um fato. Não tem como Ai, que lindinho. Que lindinho, cara. Eu acho que eu vou ficar com esse. Olha como ele é. Sei lá, super fofo. É do dia-a-dia, -dia, mas é super fofo. Enfim, eu acho que vou ficar com esse. Um, roupa forma. Vi... Vai ser essa. Não precisa nem mudar, gente. Tem um preto disso, porque se tiver a versão preta disso, vai ficar mais linda ainda. Passada, menina, que vestido lindo. O que o The Sims errou nas roupas casuais, acertou nas roupas formais. Diz o que eu sei, que... mas não tem preto. Então... Vai ficar essa cor, mas o máximo que tem esse cinzinho vai aguado mas esse cinzinho vai aguado e o vermelho fica no vermelho Vamos para a roupa de baixo Roupa de baixo Gente, gente, a minha pessoa Gente, Joyce, Joyce digo nada não, digo nada não Vamos escolher uma roupa de banho Que linda Gente, gente, o dois 2 tem roupas ainda Retiro o que eu disse, eu falei de roupa feia, mas não, gente, o The Sims tem roupas lindas. Ai, meu Deus. Isso é o okay. quê? Roupa de que De equipamento desporto. Ah, roupa de atletismo. Ok. Vamos botar essa aqui, porque eu achei conceito. Achei muito conceito, na verdade. E roupa de frio? Vamos escolher roupa de frio. Ai, que lindo. Vamos para as aspirações de Joyce. Joyce vai ser touro, gêmeos, caranguejo, leão, virgem, balança, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário ou coisinha. Ela vai ser de... ela vai ser de, de, de caranguejo, porque achei conceito. Enfim, ela é desmantelada, ela vai ser mais desmantelada, ela vai ser mais extrovertida, ela é preguiçosa, ela é mais brincalhona e ela é resmungona. Enfim, aspiração de Joyce. Aspiração a prazer, aspiração à família, a romance, a conhecimento, a fortuna ou a popularidade. Joyce vai ser assim, Joyce vai ser, ó, rica, rica, entendeu? Tem que ser rica aqui, ó. Aspiração a riqueza, a fortuna. Ó, oh, os sims com a aspiração à fortuna desejam dinheiro, chegar ao topo de suas carreiras e em geral coisas muito caras. Eles precisam dessas coisas em grandes quantidades para manter seus indicadores de aspiração preenchidos si e as suas vidas longas e felizes. Um, Joyce, um, aspirações de alta pontuação. Ser genial, ganhar grande bônus, aliás. Casar com um sim rico, ganhar 50 mil, chegar ao topo da carreira atleta e, deixa eu ler, Oh, gente, deixa eu ler. E chegar ao topo da carreira comercial. Você um, o que agrada e o que desagrada o seu sim. Assim. O que é que me agrada? O que é que, no caso, agrada a Joyce? Colúnia, mal cheiro, não, né? Aquela coisa. Boa forma, roupa formal, roupa de praia. Ela vai gostar de joias. E Joyce vai gostar também de maquiagem ou de perfume. Hum, tô na dúvida Não, a gente vai botar Joyce pra gostar de roupa formal Isso E o que é que desagrada a Joyce? O que desagrada a Joyce? Ah, pobreza, <risos> brincadeira <risos> O que é que desagrada a Joyce? Hum, desempregado Gente, desempregada Joyce não gosta Aceitar o sim Ok, olha que lindinha a Joyce Joyce vai ser sozinha gente. Oh, será... Vamos fazer um cachorro pra Joyce? Como um gato Vamos fazer um gato, porque gente rica tem gato Não, já vai gente rica tem aqueles cachorros de madame Mas, enfim, eu quero um gato E vocês entenderam Bufunfa, bu, bufunfa. Eu não sei como é que se escreve Bufunfa, assim Esse é o Bufu bu, Eu não sei nem falar hein? O Bufunfa, ele é um adulto e ele é um gato <risos> Que bom ah, Qual vai ser a raça dele? Eu quero um siames não, esse aqui que é um siamês, é, eu acho siamês muito lindinhos, inclusive. Não, acho que Mês é esse, não é não? Eu tô ficando louca, gente. Eu tô na dúvida agora qual é o gato siamês. Não, siamês é esse aqui, não é nenhum deles. Não, eu acho que esse aqui é mais bonito. É o, eu não consigo ler o nome dele. Siamês é bonito, mas esse aqui tem mais pelo. Acho chique. Cor e padrão de pelo. Não, acho que o padrão de pelo dele tá bonito. Tá, tá cheiroso, tá cheiroso, tá bonito. Mudar corpo e rosto. Eu quero que o gato seja gordinho, porque eu acho bonitinho um gato gordinho. Vamos escolher uma coleira pro bufunfa. Bufunfa, você vai ter esta colorinha. Não, feia. Que eu tinha achado bonita, mas enfim, agora mudei de ideia. Bufunfa. Essa, porque parece aquelas correntes, sabe? Super chique, enfim. Bufunfa vai ter essa corrente. Bufunfa vai ser de carneiro. Não de peixe, de peixe, porque gato gosta de peixe. Ele ficou triste porque eu potei peixe? Ah. Ele não gostou? Ah não, Deus. eu acho que ele quer ser de aquário, gente Então ele é tolo Bem preguiçoso, ele é simpático Ele é corbadola <risos> O que diabo é curvadólas, mas enfim E ele é um equilíbrio entre porco e delicado Vamos lá, esse é o Bufum Passol. Ok, a família Sol tem 20 mil simoleons. Nós precisamos mudar a família Sol pra algum lugar. Que custe 20 mil simoleons? Peraí, deixa eu tirar aqui. Ó, essa casa aqui custa 14. Significa que sobra 6 mil. Essa custa 16. Essa custa 17. Essa casa tem o quê? Eu quero ver o que a casa tem, né? Na verdade, não dá pra ver. Eu queria ver o que a casa tem. Ah, isso mora pessoas Nossa, 28 mil, 35 mil, coitada onde aqui é o do. Não, a gente não pode ficar no bairro de que A gente não tem dinheiro Família falido, é sobre isso é, vamos, Mas vamos mudar pra essa casa aqui Porque eu achei bonita Bonita não, na verdade eu achei ela interessante Enfim, vamos mudar a Joyce Oxente Joyce não se mudou pra lá um, uh, uh, uh. Olha eles chegando na casa. Cadê? Ô oh, gente, cadê a mulher minha, gente? Ok, ela já tava dentro da casa, hein? enfim. Dica de jogo, independente. Ao contrário dos simples, não poderá assumir o controle total. Aí ah, eu acho que os animais. Enfim. Calma, calma, calma. O vídeo já tá com 22 minutos. E a gente vai deixar pra viver de fato com a família Sol. No próximo vídeo. No próximo episódio a gente mobília essa casa. A gente cuida dos cintos, arruma um emprego pra Joyce, arruma o um Marido Rico. Mas no próximo episódio. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações pra mais vídeos como esse. Me siga lá no Instagram, juliacristina.com. Um beijo e até a próxima, gamers. Tchau!